Olá, amigos e amigas, aqui é o professor Rodrigo. Nós vamos relembrar um pouquinho o conteúdo de funções, tá bom? Então, fica comigo. Estamos aqui, então, para conversar um pouquinho sobre funções, esse assunto tão amplo que a gente vai explorar bastante, tá bom? Uh, eu coloquei aqui a definiçãozinha, uma, um conceito, a gente começar a falar sobre ele e a partir daí a gente vai construindo, tá bom? Aqui diz o seguinte, sejam A e B, dois conjuntos não vazios, eu vou esboçá-los aqui inclusive, representar por esses diagramas, então seja A e B, dois conjuntos não vazios, a função F, de A em B, aí ah, eu não nomeei-os aqui, a função F de A em B, podemos dizer assim, essa é uma anotação, tá? É a regra que associa cada elemento de A a um único elemento em B. Vamos destacar um detalhe importante aqui, F, a função F é uma regra, é a regra de associação de A em B. Então, de acordo com a regra, eu vou associar a cada elemento de A um único elemento em B. Tá? Então, esse elemento aqui, eu estou só supondo alguns elementos de forma bem... Eu não explicitei cada elemento que tem em A e tem em B, mas supondo aqui esses elementos aqui... Tem uma única correspondência lá em B. Então, e essa ligação é feita obedecendo a regra. Bom, neste caso, neste caso, o domínio da função é o conjunto A. Esse aqui nós chamamos sempre de conjunto. O domínio da função. E... O contradomínio é o conjunto B, certo? Domínio, contradomínio. O conjunto imagem de F é formado por todas as imagens obtidas pela aplicação de F aos elementos do seu domínio, ou seja, o domínio de F vão ser as correspondências de A em b. Quando todas as correspondências são o próprio elemento B, o contradomínio é igual à imagem, mas isso não é sempre verdadeiro. A imagem se limita apenas àquelas correspondências de A em B. Ok? Certo isso? Vamos adiante. Falando um pouquinho sobre representação gráfica. Representação gráfica. O gráfico de uma função f é o conjunto dos pares ordenados x e y em que x pertence ao domínio de f e y a f de x, ou seja, seria a imagem dessa função. Pode-se representar esse conjunto em um plano cartesiano e para simplificar a linguagem é comum chamar essa representação de gráfico da função. Eu vou agora retornar um pouquinho só para sintetizar aqui na página anterior. Veja aqui, então, o, esse gráfico da função pode ser determinado ao pontuar, marcar no plano cartesiano, pares ordenados XY, pares ordenados XY, em que cada elemento X... pertence ao domínio da função e y é a sua correspondência lá no contradomínio tá? então a cada correspondência eu formo um par ordenado ok? então assim vai acontecer para cada valor que eu atribuir para x eu vou ter uma correspondência em y, ou seja, vou ter um par ordenado desta maneira nós podemos marcar um a um esses pontos no plano cartesiano e obtemos uma, uh, uma tendência, ou seja, a gente consegue representar graficamente o que acontece com aquela sequência de pontos, certo? Eu vou tentar mostrar em um exemplo simples essa situação. Então, eu estruturei aqui rapidinho um exemplo para a gente tentar mostrar mais ou menos o que eu estou falando, o que fala aqui a teoria. Então, veja o seguinte, nós vamos tentar expressar um gráfico da função f de A em B, em que o conjunto A é composto pelos valores 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 2, 4, 6 e 8, tal que ele obedeça a seguinte regra função f de x deve ser igual a 2x, ou seja, a regra de ligação aqui deve obedecer esta aqui. Se eu atribuir um valor, vamos fazer o seguinte em forma de uma tabelinha aqui. Aqui eu vou atribuir os valores para x e aqui os valores de y, ou seja... que obedecem essa regra aqui, ou seja, então se x vale 1, então, então f de 1 é igual a 2 vezes 1, ou seja, 2. Aqui eu tenho um primeiro par ordenado, né? mas vamos falar de par ordenado agora. Então o 1 deve se conectar ao 2 nessa minha estrutura gráfica aqui, porque quando x vale 1, de acordo com essa regra, 2 vezes 1, um, o y vale 2. E assim por diante. Quando x vale 2, então calculando f de 2, vamos ter 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, quando x vale 2, y é 4. Depois para 3, f de 3, 2 vezes 3 é 6. Tudo bem, eu fiz propositalmente aqui para fechar esses valores é uma função extremamente simples f de 4 2 vezes 4 igual a 8 mas é só para esboçar de forma simples o que é o processo veja que com essas quatro informações nós obtivemos quatro pares ordenados ou seja 1 e 2 2 e 4 3 e 6 4 e 8 cada par ordenado pode determinar no plano cartesiano um único ponto Eu vou fazer novamente agora um esboço de plano cartesiano aqui tá? de forma bem simplista e vamos tentar marcar esses pontos tá? veja que a minha graduação em X para X eu tenho ah calma aí não terminei ainda Aqui nós temos dois eixos, o eixo das abscissas, equivalente aos valores que eu obtive para X. E aqui das ordenadas. Ah, vou deixar só assim. Y e X, para ficar mais simplificado isso. Aqui no eixo das abscissas nós marcamos todos os valores possíveis para X. Vai ser uma graduação semelhante, porque eu estou fazendo no olho, né? Então, nós temos valores 1, 2, 3 e 4. Eu tenho que colocar de acordo com o que eu tiver em X. E no eixo Y, são os valores deste outro conjunto, do contradomínio, então eu vou ter de 2 a 8. Eu vou marcar de 2 em 2 para chegar até lá, senão não vai dar. Então, 2, 4, 6, 8. Então, como que nós vamos marcar os pontos, os pares ordenados, esses pontos, no plano cartesiano? Então, x1 e y2, então x1 aqui, y2... Esse ponto é a projeção, já que em x eu projeto de forma paralela a y e em y eu projeto de forma paralela a x. Onde eles se encontrarem nós temos o primeiro ponto. E aí segue 2 e 4, aproximadamente aqui, 3 e 6, quando x é 3 y é 6, e 4 e 8. Nós temos esses três, então esse aqui é o gráfico da minha função que eu estabeleci aqui como exemplo. Muito simples, tá? Nós vamos entrar mais para frente em outros detalhes. Essa função, como ela são três números apenas, ela vai ser assim, em pontinhos. A gente vê, às vezes, gráficos em linha, mas isso é quando o domínio estiver estabelecido nos reais, Tá? Aí vai ter uma continuidade, mas o gráfico dessa função específica são esses valores aqui, tá bom? Na sequência, vou fazer alguns exemplos mais elaborados, então vocês acompanhem aí, tá bom? Obrigadão, até mais!